Ô oh, gente, agora acho que vai, hein? <risos> Deixa eu esperar o Dudu entrar, ele vai entrar pelo Instagram da Juliana, que é a esposa dele. E aí a gente vai conseguir bater aquele papo legal sobre finanças. Esperando ele entrar. Enquanto isso, o Instagram vai mandando aí a, a notificação para as pessoas. Agora acho que vai hein Opa Nossa senhora Oi Dudu Tuei aqui no meu cabelo aqui. Até zoou, Nossa senhora, Josiane Que massa Cara, eu sou Coisa. muito neandertal com esses negócios Eu sou muito neandertal com esses negócios Sorte que tem uma TI aqui em casa. Mas, Dudu, a gente não é bom em tudo, meu filho. Você é céu, excelente em finanças. Em finanças e administração, eu sei que você é bom. Não dá pra gente querer ser bom em tudo também, não. Que vergonha, Guria. Que vergonha que passei. <risos> acontece, acontece. Dudu. Eu vou apresentar é. você e, e aí, tá depois você, aí depois você se apresenta melhor, tá? tá é, gente, esse daqui é o meu amigo Gilberto Cunha, ele é gerente financeiro numa grande indústria, é também consultor financeiro, faz consultoria aí para várias empresas é, e ele consegue com certeza ajudar vocês que estão aí em casa, né, na questão de, de finanças. E o Dudu, ele tem um... Eu chamo ele de Dudu porque ele é meu amigo há mais de 15 anos. Então a gente já está nessa. Eu chamo ele de Dudu. O Dudu, ele também tem algumas planilhas de Excel para controle financeiro que são maravilhosas. Tanto para o pequeno empreendedor quanto para grandes empresas, tá? Tá? E, e aí hoje a gente vai conversar aqui no Varal de Ideias sobre finanças. Eu vou fazer algumas perguntas para o Dudu e ele vai responder com relação a todo o know-how que ele tem, tá? Se vocês tiverem dúvidas e vocês quiserem fazer perguntas, pode fazer pergunta que aí eu vou lendo aqui e vou passando para o Dudu. Dudu, você não precisa se preocupar com as mensagens que estão chegando porque eu, eu fico de olho, tá? Tá? Eu queria que você se apresentasse para a galera que está aí. Ó, oh, que legal. Primeiro, pedir desculpa aí por toda a minha neandertalzice <risos> aí com, <risos> com tecnologia. Me bati um pouco. Sorte que tem uma, uma TI aqui em casa aqui que me ajuda. <risos> então, então é isso, Josi. Eu trabalho com finanças das empresas. Já tem 15 anos, 15, 20 anos que eu, que eu mexo com isso. E eu faço consultoria para mim com pequena empresa, né? Uhum. É, tudo na área financeira e, e vem ajudando o pessoal a, a entender seus números aí já, já há algum tempo. É o que eu me capacitei para fazer e é o que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto de fazer, é o que eu faço é, com o maior prazer e, e para ajudar as pessoas. Então, e aí, gente, já conheço a Josiane aí já faz uns 15 anos. Trabalhamos juntos, a gente brigava muito na parte financeira <risos> também. <risos> Ela não gostava muito de mim, aí, mas com o tempo já a gente <risos> começou a se entender. ideia de hoje está com o clube <risos> do empreendedor e surgiu a oportunidade de a gente mostrar um pouquinho do nosso conhecimento aí pra, no clube do empreendedor, no varal de ideias. Verdade. Dudu, é, o varal de ideias, é, eu tive essa, essa ideia de fazer o varal porque eu, eu entendi né, que esse momento que a gente está vivendo aí de pandemia é muito sério, porque a, a, acaba deixando as pessoas com muito medo e acaba fazendo muitas pessoas estarem em casa, muitas pessoas é, já é, perderam né, os seus empregos, outras não, a, a, graças a Deus a maioria não perdeu né, os empregos, só que aqueles que perderam, eles estão um pouco perdidos em casa. Então a ideia do Varal de Ideias foi justamente para isso, para poder trazer ideias para essas pessoas que estão em casa. Porque às vezes, eu trazendo um profissional aqui, o profissional vai passar um pouco da experiência que ele tem e às vezes o cara que está lá na casa dele, que está nos assistindo, ele pode pensar assim, opa, eu entendo sobre isso. Né? Só que ele nunca tinha parado para pensar em utilizar o conhecimento que ele tem para trabalhar para outras pessoas, não somente para uma empresa. Entende? Por isso que, por isso que eu fiz questão assim, de trazer uma variedade de profissionais de todas as áreas, que é para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. E aí, quando, quando eu pensei em você... Eu achei muito, achei muito pertinente trazer você, porque além das pessoas estarem em casa, estarem preocupadas porque o, o, o emprego ou está pendendo ou já caiu, né? E aí começa a vir a questão financeira, que começa a apertar também, né? Por isso que, que eu fiz questão da sua presença. E aí, Dudu, eu queria que você. Eu vou começar a te fazer algumas perguntas já, tá? Pra, porque eu já, eu já percebi que você não é muito das lives. Então é melhor eu, eu te fazer né, as perguntas, até porque fica mais fácil também. Dudu, eu queria saber de você qual que é a sua visão com relação ao empreendedorismo hoje, ao que nós estamos vivendo hoje. Ah, que legal, então. É, esse período de, de, de pandemia aí, Josi, veio para para trazer um monte de, de, de mudanças para nós, né? Então não dá para se acomodar com isso, né? Então ficar em casa tipo sem ter o que fazer não não, não é legal, a cabeça fica, pira, dá depressão. Então e eu sou da ideia de que todo mundo tem que sempre ter um plano B na manga, sempre tipo ou bem empregado ou mal empregado tem que sempre estar com um plano B na manga. E o momento que dessa pandemia veio para acelerar o tirar esse plano B da manga e começar a pôr ele em prática, né? Uhum. Conheço um monte de gente que está sobrevivendo com, com o plano B porque perdeu o emprego. E, e todo mundo tinha que ter um, um, um plano B. E o plano B pode ser um hobby. Um hobby que você tenha, sei lá, tirar fotografia, fazer camiseta, fazer estampa de camisa, fazer agenda, é, escrever para blog. Então tenta transformar isso em, em dinheiro, né? transformar isso em, em renda, uma segunda renda. Tem pessoa que consegue ter o, o, o, o emprego fixo e ter o hobby. Faz o hobby virar uma, uma, uma renda alternativa. Né? É, e daí quando você tem a oportunidade de trabalhar com o hobby, que é uma coisa que você, que você, que você gosta, Tenta, tipo, meio que profissionalizar esse, esse hobby. Se você faz camiseta, tenta mexer com, com controle de estoque, com fazer uma planilha de controle financeiro, pra, mesmo tendo uma outra atividade, procura fazer, um, é, entre aspas, montar uma empresinha, assim, para tipo, você saber quanto que vende, como que vende, o que que você vende, é, como que você recebe, se você leva calote, como que se lida com calote. Então... O plano B é legal para isso, porque você não, não tem aquela preocupação de, de a coisa fazer, fazer a coisa virar, ser certa enquanto ele é o plano B, né? Depois que você... Aí, num segundo momento, quando, que é o caso da pandemia, se você conseguir transformar esse plano B em uma renda fixa, uma renda que te, possa te sustentar, sustentar a tua família, que é o que eu vejo acontecer com gente que faz pão, com gente que faz marmita, é... Daí, se você já se capacitou antes para montar essa empresinha, ela controlando o estoque, controlando o produto, fazendo o custo do produto na, na, na, na mão para saber por quanto se pode vender para entrar um dinheirinho legal, é, a hora que ele virar o plano A, você já não é mais leigo. Né? Então você já está a um, um passo à frente para tocar uma empresa, como ela deve ser tocada. Assim, que tem que ter os números na mão para você para você, você ter um norte de onde você vai, né? e o que, me, o que me assusta muitas vezes, com a palavra empreendedorismo, é o cara que sai, às vezes, do, do trabalhou 30 anos no banco ou numa empresa grande e entra nesses processos de PDV e sai com uma bolada grande no, no, no bolso e, hum. e, e, e às vezes o cara tem um sonho de ter uma empresa, só que se ele não se capacitar para tocar uma empresa, esse sonho pode virar um pesadelo da noite pro dia conheço Pessoas que investiram dinheiro em panificadora queria ter panificadora, investiram o seu PDV lá na panificadora, só que não era do ramo. Então a probabilidade de você se dar mal, não sendo do ramo, é muito grande. Tem que se capacitar para entrar. Se o seu, se você, se qualquer pessoa que vier me perguntar, ó, oh, saí, saí aqui do, do meu emprego, tô com com um acerto alto que queria investir no empreendedorismo, queria ser uma coisa, e ouvi falar que Posto de combustível dá dinheiro? Claro que dá, mas para quem é do ramo. Se você cair de paraquedas ali, tenha certeza que a probabilidade, a chance de você perder o teu dinheiro é muito grande. Então tem que se capacitar, tem que entrar num... Tem que ou ir estudar, ou ir trabalhar no, no, no ramo que você quer ser por um, por um vídeo de 3, 4 anos. Senão você tem que ter um dinheiro muito grande para bancar esse teu aprendizado até você entender o cenário e começar a, a, a tocar a empresa. né? Então... Não pode deixar o teu sonho virar um pesadelo. Uhum. Se você não conhece o mercado, se você não conhece o mercado, procure se capacitar. Né? É, invista seu capital, mas procure se capacitar antes para você entender do que, que você está, aonde que você está entrando. Né? Sim. E, e senão você vai virar uma estatística. Eu até vou abrir um dado aqui. Ó. Uma pesquisa do IBGE de 2017 aponta que 60% das empresas é, não sobrevivem aos cinco primeiros anos, anos de vida. Esse é um número grande. imagine você é investir o dinheiro, você investiu o dinheiro, e esse dinheiro vai sumir dentro de cinco anos e você, se você não sobrar alguma coisa para você vender, vai ter que começar do zero de, de volta, né? Dependendo da Sim. fase da vida que você tiver. É, o Sebrae tem um, um dado que 23,7% das empresas que iniciam suas atividades não sobrevivem. Aos dois primeiros anos de vida. Então, você não pode virar estatística. E um conselho que eu dou para você não virar estatística é conhecer o produto que se vende, é conhecer o mercado que você quer se inserir, é conhecer o ramo de atividade que você faz, conhecer seus concorrentes. Tem que, sabe, tem, tem, que, tem que atuar como administrador. O, o dono da empresa tem que atuar como administrador, como vendedor, como o, o, a pessoa que faz como o Como técnico. <risos> Tudo. Tem que conhecer todo o sistema, né? Para você não virar estatística. Tem Sim. um ditado que diz assim, ó, dinheiro, eu, eu tinha programado todo um roteiro de uma live que me, me atrapalhei no começo. Lá não que, se não preocupe, se vai, vai, vai mandando. <risos> então, assim, ó, tem, um, tem um, um, um ditado que diz assim, ó, não sei quem que inventou, eu via meu pai falar isso. Dinheiro não, não aceita desaforo, ele troca de mãos. O que que isso quer dizer, assim, ó? Você não pode sair gastando, não pode sair investindo em, tu, em, em coisas que, que, que não te tragam retorno. né? Às vezes quer montar uma empresa, Pô, vou montar uma empresa. Investe pouco no estoque, mas tem um super escritório, tem um super... É, então tem que cuidar com essas coisas, assim, né? até a tua empresa ser rentável. E nesse mundo, assim, onde o de dinheiro não aceita desaforo, troca de mãos, é, o, tipo, tem uma coisa que sempre quando, quando começa uma consultoria, eu procuro capacitar as pessoas a inserirem seus dados em planilha ou em sistema. Né? Então, eu faço a pessoa entender do, do, do seu processo, a gente desenha o processo dela, mapeia todo esse cenário, ou em planilha, ou em software de gestão, ensino as pessoas a abastecerem corretamente os dados. E o que é abastecer corretamente os dados? É saber que o, o que, que é um custo, o que, que é uma despesa, o que que é um, onde que vai o imposto, como, que impacto que tem esse imposto no seu, no, no, no seu desempenho. Né? Então, eu ensino as pessoas a abastecerem os dados, e esses dados abastecidos de maneira correta, né, é, eles vão, vão, vão proporcionar cenários, né? vão, vão trazer quantos a pagar, quantos a receber, fluxo de caixa previsto, fluxo de caixa realizado, vai te dar o cenário de, de, do DRE, e o DRE, cara, é a ferramenta mais importante no meu ponto de vista que todo empreendedor tem que entender. Todo empreendedor tem que saber ler um DRE, né? Só um minutinho. Todo empreendedor tem que saber ler um DRE. Por quê? Porque o DRE é a ferramenta que mostra o qual a capacidade, quanto que é tocar a tua empresa tem, qual o poder da tua empresa de fazer dinheiro. Uhum. Quanto que você tem que comprar, quanto você tem que vender para sobrar tanto. Então é o DRE que... Que gente, e, o, e o objetivo do foco da, da consultoria que eu faço é isso, capacitar as pessoas a entenderem a abastecerem seus números, para elas entenderem seus números, para os seus números refletirem uma realidade financeira, uma realidade é, de dados é, confiável, para a gente começar a tomar decisão em cima do, do, do, desses números. Né? E, só que muitas vezes, não dá tempo de, de fazer o processo correto. Hoje em dia, é triste falar, mas qual que é o termômetro de muito empresário para saber se a empresa dá dinheiro ou não? A conta bancária. Se a conta bancária tem dinheiro, tá no azul, opa, o negócio está indo bem. Quando que eles me chamam? Quando passa o negativo. Então, daí que começam a mostrar para eles tudo, eles pô, mas nem sabia que existia isso, meu negócio é só vender, vender, vender. E nem sempre vender é sinônimo de, de, de, de, de empresa positiva. Se você vender com, com, com margem negativa, você tá cavando o próprio buraco embaixo de você, Sim. né? Sim. Então, então o, o que a gente faz é mostrar para as pessoas que tem que abastecer o dado corretamente, tem que ter um software de gestão bacana. E um software de gestão bacana hoje em dia, até uns 10 anos atrás, software era uma coisa cara de ter para a empresa. Uhum. Mensalidade cara, é, hora de manutenção cara, hora de treinamento cara. Hoje em dia, tem software baratez, tem software para todos os tamanhos de empresa. Duas semanas atrás a gente conseguiu um software por 50 reais mensais. Tem tudo, tem todos as ferramentas que você precisa, fluxo de caixa previsto, fluxo de caixa realizado, DRE. Não tem o balanço patrimonial, mas é um software bem bacaninha por 50 reais mensais. Ah, e o mais legal, com um monte que você pode ter vários usuários. Tem software que cobra por usuário. Uhum. É, cada usuário é, é um valor. Chega um momento que encarece para a empresa isso. Né? Então, hoje em dia tem que baratear custo. É, e, e o software não pode ser um, uma, um bicho de sete cabeças você tem que implantar ele de maneira bacana como que se implanta de maneira bacana tem que obedecer uns passos lá é, de, a implantação, quando o vendedor do software vai, te, te, vai abordar você para entrar no cenário, entrar na tua casa ele te oferece a solução do, do, dos seus problemas mostra com um, mostra um poder de visual uh, as apresentações e vai lá e enfia um monte de pacote em vocês. Não, não, não, no, no, no, no cliente. É RH, é contábil, é financeiro, é estoque, é CRM. E o cara, às vezes, não, quer, não tem a menor noção do que quer saber. Então, quando você for implantar um software, o primeiro passo que eu digo, ponha só o financeiro. Quando você entender o financeiro, passe para o estoque, passe para a produção. Vá, vá aos poucos é, agregando pacote nesse software. Hoje em dia, tem software que já vem completo com tudo que é esse que a gente conseguiu lá, até foi uma surpresa, por um preço bem barato. Então, tem que procurar o pro software, tem que procurar alguma coisa viável para a empresa, que seja o tamanho do, do que, que a empresa comporte pagar, e que, e que, não, que não onere muito o, o, o, os gastos da empresa. Né? E uhum. nesse cenário de, de colocar software, eu sei de gente que odeia software porque foi mal instruído, foi mal orientado. A gente chega com, com, com, com um pacotinho lá de colocar o software, treinar o software, fazer, fazer toda a parafernália por trás que tem de, de amarrações, de plano de contas, centro de custo, falando de produto grupo, subgrupo, família. Quando a gente faz isso, a gente capacita, depois a gente capacita as pessoas a abastecer os dados e dentro de três, quatro meses a pessoa está andando sozinha. Dentro do software, né? Pode falar. E, e, e, e é, é muito curioso, sabe, Dudu? É, a questão do software é muito importante. Só que o, o pequeno empreendedor, ele infelizmente ele não ele não está preocupado com a parte da, do planejamento, a parte a parte dos bastidores, né? De finanças, de se capacitar, de de ter um modelo de negócios ele não se preocupa, ele não vai atrás disso. E é isso que vai garantir o sucesso dele. Porque as pessoas, os empreendedores que têm sucesso, que não fizeram isso, que não fizeram planejamento, que não estudaram o mercado, que não têm um, um software de gestão, foi uma baita de uma sorte eles terem dado sorte, na verdade. Mas isso não é o cenário. Não é o cenário atual, Nunca foi e nunca vai ser o cenário de sucesso das pessoas. Porque a maioria não tem sucesso justamente por causa disso. Porque não quer a parte da capacitação. Porque não quer a parte de investir num software de gestão. Acha que é caro. acha que é... Tem muita gente que acha caro pagar 50 reais por mês. Só que é 50 reais por mês que vai te garantir todo o teu faturamento lá no final do mês. Né, que vai te garantir todo o lucro no final do mês, que vai garantir que você não perca produto por causa da validade do produto, não va que vai te garantir que você não perca cliente porque você não sabe como é que está o teu estoque, você não sabe se tem produto, você não sabe como é que está, porque a, a realidade é essa, a maioria não sabe. Poucos são aqueles que realmente vão em busca de, de capacitação, sabe? Eu vejo isso pelo trabalho que eu desenvolvo. Às vezes eu falo alguns termos também, como o DRE, o modelo de negócios, o aquela... ai meu Deus, o Canva. As pessoas não sabem o que é. Aí eu fico pensando, gente, <risos> vocês têm que aprender a empreender, porque se você quer ser um empreendedor, uma empreendedora, e você não vai atrás das ferramentas que os empreendedores precisam ter, é complicado. E aí, você corre sério risco de, de, de quebrar mesmo. E se fosse só quebrar, tudo bem. O problema é que as pessoas quebram e deixam deixam dívidas para trás. Isso que é muito triste. Né? Então, Josi, então, é, é, quando você investe dinheiro numa empresa, grandes pessoas investem dinheiro num sonho, né? para transformar uma e, e esse sonho, às vezes, acaba virando pesadelo por falta de planejamento, por falta de conhecimento da parte administrativa. E, e a ideia, o software, quando você implanta um software numa empresa, é o momento certinho para você deixar a empresa zerinho, é, é, rodando zerinho, rodando certinho. Por quê? Porque vai passar por todos os processos. Né? Então, a gente frisa em embastecer corretamente os dados, ter disciplina com, com, com, com os dados... É, ter um para micro e pequena pessoa que é aquele que faz o, o produto e tem que e tem que abastecer, às vezes falam, ah, mas não tenho tempo para cara, tem que criar um tempo no, no teu dia para você deixar os dados certos, porque com os dados abastecidos certinho eles vão proporcionar cenários para gente, né? Uhum. É, e através de cenários a gente toma decisão, né? Se você Sim, simples um, assim, um, né? Um, <risos> se você tem um DRE lá que está se você abastece certinho tem um DRE que está mostrando que tem 15% de lucro no, no, na última linha, lá no lucro. Se é, pode aumentar esse lucro, tipo a gente pode fazer é, atuar em cima de redução de custo, de comprar melhor para vender melhor, ou prolongar o prazo de pagamento para ter um pouco mais de, ter um pouco mais de, de, de fôlego na hora de, de pagar as contas. Então, tem um monte de artimanhas que os dados... Abastecidos corretamente nos, no, no, nos dão um monte de informação que os dados abastecidos corretamente nos dão, que fazem a gente ter um, um, os gatilhos para deixar a empresa mais saudável, né? Então, uh -huh. só que para isso tem que ter a rotina de abastecer os dados, né? Então, eu já vi grandes empresas, tipo, e não é difícil tomar a decisão errada. Tipo assim, ó, tomar decisão em cima de informação errada, que os dados não estavam... É, é, é certo. E quando você toma uma decisão em cima de informação errada, você pode estar tá comprometendo o teu negócio. Opa! Então, tem que abastecer os dados de maneira correta, né? Então, o, e, e, e você abastecer nos dados... Puxa vida! Quando você olha um fluxo de caixa realizado, que é você mostra lá quanto que entrou, quanto e como que saiu o dinheiro, e você vê o azul lá no, na última linha... É bacana. Você vai para outra ferramenta que o software dá, que é um fluxo de caixa previsto. Esse ele está desenhando o teu futuro. Se você tem todas as contas mapeadas ali para frente, se você fez projeção é, de todas as contas, tipo, colocou a água, a luz, a salário, tudo até o final do ano, até o final do período, quando você olha o fluxo de caixa previsto, você sabe em que momento ele tem que entrar o dinheiro. Você consegue antever a despesa, a necessidade de caixa e acelerar a venda, fazer promoção, fazer alguma coisa que traga dinheiro para você não passar aperto. Né? Então, essas uhum. ferramentas unidas ao, ao DRE, que é a ferramenta que eu mais amo de todas, é, que é o, a ferramenta que, faz o, o, que mostra o poder de, de capacidade da empresa de fazer dinheiro, é, essas três ferramentas juntas, assim, ó, pode sal, você sabendo analisar elas, podem salvar a vida do, do, do empresário. O ruim é que a gente se depara muito com uma pessoa que sabe a parte com o empresário que sabe a parte técnica no ramo que eu atuo né que que é mais micro e pequena empresa tirando a empresa que eu trabalho né é, como consultoria na micro e pequena empresa o dono sabe fazer um pão legal tem um pão que é divino só que pergunta para ele como que você se, em que que você se baseou para para ter esse preço de venda e ah porque o meu concorrente faz assim só que se teu concorrente tiver um nível de despesas menor que o teu talvez você esteja perdendo dinheiro. Ou, muitas vezes, você está tá cavando um buraco embaixo do teu, do, do teu negócio, né? Não sabendo uhum. por quanto você tem que vender. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, é mapear os dados para ver por quanto, quanto aquele produto tem que ser vendido. Não você se basear na, na, na, no concorrente, ou você tem que fazer o preço que pratica que tua empresa tenha lucro, né? Então, a gente, to, todo esse cenário, é difícil falar para uma pessoa que... A vida inteira foi técnico, né? Sabe fazer um pão bacana, sabe uhum. fazer uma serigrafia legal, é... mas não sabe pôr preço no produto. E quando se fala de coisas técnicas assim, você tem que pegar, fazer, fazer meio que um beabá, assim, para pegar na mão da pessoa e desenhar. Não, não tô chamando aqui ninguém de ignorante, mas é, não é o meio dela, né? Então, e esse trabalho, como a gente faz, tipo, desde o comecinho... Desde, desde quando a gente entra, entender a empresa, entender como que vende, quanto que vende, é, a gente mapeia, e dentro de um ano a gente deixa a pessoa mais ou menos capacitada para ler as suas informações que, é que, que abasteceu lá. Tem gente que, que me abraça até hoje por <risos> ter achado que ele achava que o produto dele estava tava tendo lucro e a gente mostrou que não estava, tivemos que mexer nos preços, é, com, com, procurar fornecedor paralelo para. Para ter um custo mais barato, para mostrar para ele a última linha do DR com lucro, né? E quando ele começa a ter fôlego para pagar as contas e sobrar dinheiro, então é bacana e é gratificante, né? Então, até me perdi um pouco aqui, atravessei um monte de coisa e me perdoe, pessoal, fiquei com o coração acelerado. Imagina! Cara, deixa eu te perguntar, Dudu. Na sua opinião de, de especialista aí em finanças, especialista em administração, você acredita que todo empreendedor, independente do tamanho da sua empresa, do seu negócio, ele tem que ter sim um, uma planilha. Pelo menos uma planilha. Ou um, ou um software, ou pelo menos uma planilha, certo? Cara, tem que, nem que seja no papel, assim, nem que seja no papel de pão. Assim, ele tem que ter um controle, né? Então... Hoje em dia, é... cara, eu sou fã e apaixonado por Excel. Então, a gente começa um trabalhinho mostrando no Excel, que é uma ferramenta que está praticamente, entre aspas, gratuita no, no, no computador, né? Então, uhum. a gente mapeia, a, gente, a partir do Excel, a gente mapeia, a gente desenha o processo da pessoa, né? desenha um plano de contas desenha a estrutura do produto, tudo no Excel e dentro de uns 3, 4 meses que a pessoa começa a olhar para o Excel ela já se sente, eu já, já transformo ela em segura para entrar num software. O software, todo, toda empresa, com o, custo do, com o custo baixo do software hoje, todo mundo, até o, todo mundo que tem um, um comércio que, que, que, que mexe com, com que está no mercado, deveria ter um software assim, de gestão. O ruim do software é isso. Se a pessoa comprar e não tiver ninguém dando respaldo de, de, de, de, de, de treinamento ou de, de, uhum. de implantação. Aí a pessoa pode se perder. Então, mas todo mundo tinha que visualizar, porque é isso que dá o norte para a pessoa. Assim, é isso que vai mostrar aonde que tá a sua casa, assim, aonde que você tá é, sentado, assim, como que tá seus números. Assim, eu, eu tenho um exemplo aqui, ó. vou deixar eu mostrar aqui, vou fazer uma... Um, vamos fazer aqui um... como é que é o nome? Uma, uma, uma... A gambiarra. Não, é um... É um processo de... Nossa, fugiu aqui. É a não, palavra. Sabe, sabe por é que eu porque... falei gambiarra? Porque eu achei que você ia virar o celular para mostrar alguma coisa. Por isso que eu falei, é uma gambiarra que você vai Pior fazer. Você vai virar. Isso. Pior que isso. É um efeito visual aqui. Ó. Vou mostrar aqui. Eu sei virar o celular porque eu não sei virar o celular. A do celular. Então, olha aqui. Ó. Esse aqui é um livro chamado Sonho Grande. Sonho é grande. da Cristiane Correia. Eu ganhei do amigo meu chamado... Ganhei, ele me emprestou. E é, o nome do Quem me emprestou foi o Luiz Durek. Um amigo meu aí que, que a vida me deu. E esse livro é do Jorge... Paulo, ele fala do Jorge Paulo Alemã, Marcel Teles e Beto Sicupira. Quem que são esses três caras? Esses três caras nada mais nada menos são que os caras que compraram a Budweiser, a Burger King e a Heinz. Empresa norte-americana, né? Veja só que legal. É... A gente sempre ouve que empresas de fora, estrangeira, compraram empresas brasileiras. é triste isso, né? E esses caras conseguiram fazer o processo ao contrário. Foram lá no pai do capitalismo, foram lá nos poderosos capitalistas, que são os norte-americanos, e compraram três empresas famosas deles. Budweiser, Burger King e a E esses E aqui no prefácio do livro tem escrito assim, A fórmula de gestão que desenvolveram, seguia com fervor seus funcionários, é, opa, seguida com fervor por seus funcionários, se baseia em meritocracia, simplicidade, e agora a coisa mais legal que tem é assim, e incessante busca por redução de custos. Cara, os caras compraram as maiores empresas, do, compraram gigantes do, do norte-americano com essas três filosofias. Redução de custos, quando, eu olho, quando a gente olha isso, assim, ó, a gente mostra... Que o tra... Mas para reduzir os custos, eles tinham que saber o que eles estavam reduzindo, né? Sim, então, claro. imagine você, se empresa pequena, a gente já fica, às vezes, já perde os cabelos, tentando <risos> mapear os custos das pessoas. Imagine esses caras, que não passaram para ter, um, pra, pra ter uma, uma coisa gigante dessas, né? Então, a Aham. redução de custo é que nem unha, tem que cortar toda semana, você não cresce. Então, tem que ficar em cima de redução de custo para otimizar o seu capital, para você não se perder no, no teu Pra, pra, pra, se não, não desvalor para o teu dinheiro, não, se, não fugir da mão e trocar de mão. Né? Então, tem que estar tá sempre olhando para a redução de custos. Uhum. E como que a como gente que reduz, reduz os custos? Conhecendo o custo que está inserido. Né? Então, uhum. e tem, tem que se aventurar nessa né, nessa Sim. Então, por isso, que, por isso que eu volto lá no comecinho dessa pergunta que você me fez. Todo mundo tinha que ter um software para saber o que está que tá inserido. Né? Então, que pena que às vezes as pessoas não veem isso... Por, às vezes por, perdão a palavra, às vezes por não conhecer que existe, para não falar ignorância, por não conhecer que existe, né? Então, ó, tem o Edivaldo fazendo um monte de pergunta ali. É, é... Eu, eu já vou ler, eu, eu já vou ler, eu, eu separei aqui a pergunta do Edivaldo para você, só tô esperando você terminar aí. Quanto tempo que nós temos ainda, Josi? Quanto ó, tempo Dudu, que nós temos ainda? Eu acho que a gente tem uma meia hora ainda. Opa, então pode falar aí. Não, tem, pode, pode falar à vontade. Ô, Dudu, o Dudu, o Edivaldo ele fez a seguinte pergunta. O que que você acha daquele aplicativo lá, o Conta Azul? É um software de IRP? É um software bom? Uh, o que que você acha dele? Ó, que legal. Então, assim, ó, o Conta Azul, eu tive a oportunidade de trabalhar... Se não me falha a memória, esses caras tem 5 ou 6 anos de, de, de empresa, né? É e eu tive a oportunidade de trabalhar ele quando eles eram bem pequenininhos, assim, quando eles estavam no primeiro ano, assim, ó, né? Então, bem no comecinho, assim, ó, é, eles tinham umas deficiências e só que cada, cada, quando, só que o legal é que eu vi a evolução deles acontecendo, assim, né? Então, como eu peguei ele bem no comecinho, eu via a deficiência deles nas próximas, nas versões que eles atualizavam, assim, ó, a deficiência era corrigida, então uhum. eles têm um... É um software muito poderoso. Se não me falha a memória, agora, eu, eu, se não me falha a memória, eles estão, acho que, se eu não me engano, com 300 mil clientes. Não sei quantos assíduos, né? Mas 300 mil clientes, assim, ó, é um número bacana. Então, dá para dizer que é um software, é um software bom. E uhum. ele é um software que ele é fácil de ler e é fácil de implantar. É, uhum. Não tem uma... Lógico, tem, tem que ter um, um, uma dedicação em cima do... do... Do, do treinamento, tem que ter uma dedicação dedicação em cima é, do aprendizado, mas depois que você passa essa fase ruim de, de, de implantação, é um software bacana. E, e aí o Edivaldo fez outra pergunta também, ele quer saber o seguinte, na sua, na, na sua opinião e no conhecimento que você tem, a partir de quanto de faturamento que o empreendedor precisa ter para ele sair da planilha, e ir já para um software? Cara, isso não tem uma regra. Uma pessoa que está encadastrada no MEI, que, tem, que, que pode faturar 6.700 por mês, se não me falha a memória, acho que é 87 mil, 81 mil por, por ano, é, já pode ter um software. Qualquer, qualquer empreendedor deveria já, no seu plano de negócios, colocar o, a despesinha com o software é, para já sair desde o zero fazendo dentro do software. É, tem software que eu falei tem software que, que com 50 reais te dá contas a pagar contas a receber fluxo de caixa previsto realizado é, DRE gerencial te, então te dá cenário de como que você vendeu se você vendeu se tua venda é em cartão de crédito cartão de débito ou dinheiro ou fiado que não deveria existir então é, todo mundo te deveria começar Todo mundo que, que, que empreendedor lá no lá atrás, quando eu tentei explicar do, do da pessoa com o plano B na manga, né, Que tem que, que tem um hobby e às vezes trabalha, às vezes esse hobby deveria trazer uma renda extra é, para a pessoa. Essa pessoa já deveria estar com software também na mão, mesmo não sendo o, o, a, o seu métier, não sendo o seu plano oficial. Mas se você faz, tem se você tira fotografia. Se você faz camisa, se você faz pizza para vender, se você faz empadinha para vender. Na, na, no prédio, é, você já deveria ter um, uma planilha de Excel ou, ou, ou um software. Porque você começando de pouquinho, você pode errar lá atrás, você começando de pouquinho, quando você crescer, o software, você vai tendo que se atualizar junto com o software, né? Uhum. Então, e o software? E o software é meio que colocar um fogo, vou falar um palavrão aqui, não sei se pode. É colocar um fogo até o rabo para você sair correndo. <risos> então, é, ele induz você, se você tem vontade, induz você a abastecer certo, né? E você abastecendo certo, você tem que sair da linha de conforto e buscar conhecimento. E isso é legal porque uhum. você cre... a empresa cresce junto com você. É, e é cresce importante, e, e, e é, é importante, gostoso. né, Dudu, falar a questão de você preencher corretamente, porque também não adianta nada você ter um software ou ter uma planilha e aí você vai na, na, na panificadora, compra um pão e não pede nota. Né? Só porque acha então, que é baratinho Não precisa pegar nota Então, Josi, isso é a coisa que a gente Mais, mais se defronta assim, ó. Chega na empresa e pergunta assim, ó, Quanto que você fatura, amigo? Ah, mais ou menos tanto E quanto que você gasta para fazer isso aí? Ah, mais ou menos tanto E quanto que você lucra? Ah, eu acho que o meu lucro tá em torno de 15, 20% é, e daí quando se põe no papel, você vê que a realidade é diferente. Por quê? Porque não pegou o cafezinho que foi na panificadora, não pegou a notinha do, do, da ação do, do cachorro que ele tem que pôr lá para cuidar do pátio, não pegou a notinha do, da... não abasteceu a conta de luz. Então isso, a gente, isso é a coisa que a gente mais encontra, né? Então hum. aproveitando esse gancho teu, José, tem uma coisa bacana assim, que, eu, que eu queria falar. É... Então, voltando lá para aquela frase lá que o dinheiro não aceita desaforo e ele troca de mãos, é, a gente te, fe, fizemos um trabalhinho de por, que, que, as, por que, que as empresas entram na parte assim, por que, que as empresas ficam sem dinheiro, né? Então, e daí quando a gente fez esse trabalhinho, a gente descobriu que grande parte das empresas que têm déficit de caixa é porque o dono da empresa mistura as contas pessoais com a conta da empresa. Ou seja, parcela do carro, viagem para Miami, férias da família, tudo é a empresa que banca. Então, uhum. essa, essa é a coisa mais... essa é, a, a, a, é uma coisa que a gente vê escarnada assim, nas, nas empresas que a gente entra e que é o que mais dói no coração para quem gosta de empresa e gosta de otimizar o lucro da empresa. Quando se pega o um cenário desse, você fala assim, pô, mas se você corrigir você, o dono da empresa, você praticamente corrige 50% dos problemas da empresa. Sim, então, tem que começar eu, de cima, né? É a base. Depois disso... É, não definir uma retirada mensal, vai lá e pega quanto que quer. O dono tem que saber quanto que a empresa pode pagar para ele. Não adianta a empresa também faturar 100 mil por mês e o dono pegar 30, 40, que não condiz com a, com a qualidade do pagamento da empresa. Então tem que fazer o um estudozinho de quanto que a empresa pode pagar para o dono da empresa. Né? E isso sai do lucro, que é a retirada do sócio. né? Então isso sai do lucro. O dono pode ter o seu labore lá, mensal, e a retirada tem que estipular, senão o dono come o capacete, o, o, o proprietário da empresa come o lucro da empresa. E daí o que acontece? Atrasa o fornecedor, tem que entrar em banco pedir dinheiro emprestado para pagar a despesa operacional, que é a pior coisa que acontece. Você está só postergando aí um, um, um cenário negativo lá na frente. E maior ainda. E ainda, ainda a e maior, né? Porque tem juros? Isso. Isso. Então, <risos> o... a terceira coisa que a gente mais encontrou aqui, ó. Não ter controle do fluxo de caixa. O que, que é o não ter controle do fluxo de caixa? Não sabe o que está que entrando e não sabe o que está pagando. É triste você ver que um monte de ideia boa morre por não, por, por o cara não, não, não, não saber, é, não conhecer seus números. Né? Então a gente volta lá atrás, na base lá, tem que aprender a abastecer os dados em sistema, ou, em, ou num papel de pão, ou em Excel, ou em, em, em software, tem que abastecer os dados para conhecer o, o, o poder de pagamento e poder de poder de venda e poder de pagamento da tua empresa, né? Aham. O Dudu tem tem uma pergunta bem interessante aqui da Elo e do eu não sei se é Bid é Bid e será? Ah, tem, tem uma pergunta bem legal, ela falou assim, Dudu, qual argumento a gente pode usar com os empreendedores para que eles e os seus funcionários entendam a importância do preenchimento das informações corretas, né? Seja no Excel ou seja num, num software. Então, é, qual é o discurso que você fala para o cara? Fala assim, ó, oh, cara... Você tem que preencher isso aqui, senão vai acontecer tal coisa. Que coisa que pode acontecer? Porque realmente é, precisa ser é, preto no branco, né? Para você poder fazer com que as pessoas entendam a importância disso. E, e qual o discurso que dá para usar para os empreendedores? Então, Elô, eu queria muito ter o teu poder de chegar e dar um tapa na cabeça do dono do, do da... <risos> pra dar um, Para ele se ligar, para. Mas é difícil você mudar a cultura das pessoas assim, né? Então, se a gente trabalha com pessoas que não estão tá predispostas a, a, a mudar a sua cultura, é, é difícil. A gente vai malhar em ferro frio. A gente vai bater, bater, bater. E às vezes a gente não termina o trabalho, tem que, tem que encerrar o trabalho por não, por não ter solução. Então, as, o que eu digo para as pessoas, eu assusto. É, vai quebrar teu negócio, cara. Se você continuar dessa maneira, vai quebrar teu negócio. Então, e a outra coisa é você mostrar que, um, que a ferramenta bem abastecida ela vai te dar um, um cenário para você conhecer aonde você está inserido, né? Então, mas é difícil, eu não tenho uma resposta assim, tipo, eu não tenho uma resposta para te dar assim, um, um, um chavão que você abra o olho da pessoa. Então, cada caso é um caso. Tem gente uhum. que dá vontade de chacoalhar e jogar pela pela janela. É, e quando, quando a gente começa a trabalhar com as pessoas, eu pego um pouco de afinidade, assim, eu, eu já chego mostrando quem eu sou, que eu falo palavrão, que eu falo besteira. É, então, a gente vai quebrando um clima, sabe? e tem momento que, que, que dá vontade de chutar a cadeira do cara, porque <risos> que não abastece quanto que tira, não... tem gente que não abastece porque não quer mostrar, né? É, e tem gente que não abastece porque não tem disciplina mesmo. Então, tem que fazer um trabalhinho de Prezinho lá, tem que pegar na mão, ensinar Quando não abastece O que me ajuda muito é que todo mês eu faço o Relatório para essas empresas, né Então E conforme os números do relatório, você sabe Vai saber se tá abastecido direito ou não E se não tá, aí eu vou lá E sento com a pessoa, pego Na mão de volta, a, meio que por osmose Tem que passar, mas é difícil não, não se, a pessoa, se a pessoa não tem Interesse, a pessoa Não quer mudar, não quer Sair da linha de conforto não quer encarar o desafio, é difícil, não tem uma, uma, uma palavra mágica assim. Tem que ir não. Tá, tem que, nessa profissão, porque tem que ser um psicólogo, igual cabeleiro, igual cabeleireiro. ser psicólogo, tem que entender os caras chorando, tem que chorar junto. <risos> não, <risos> é, é, verdade. É, é verdade. O pior é, é aquele que, que quer esconder, né? Tipo, não quer mostrar, não, não, não pega as notinhas, não preenche, porque quer esconder quanto que tá tirando. Gente, a empresa é dele. Se ele quer tirar todo o dinheiro, o problema é dele, mas vai esconder por quê. As pessoas realmente, elas são... A gente tem que estudar. A gente tem que estudar uhum. as pessoas. Ô, Dudu, é. o... O Edivaldo está cheio de perguntas aqui. Ele fez uma pergunta bem legal também. Quando a pessoa vai prender... Pega o que eu vou, é. dele que eu vou, eu vou ligar para ele. Liga sim, liga lá oferecendo a tua consultoria. Ele perguntou assim, ó, quando ele falou que é muito comum as pessoas começarem um negócio e só depois se preocuparem com toda a parte, tanto organizacional quanto a parte fiscal, e a parte de legalização da empresa, né? fazer MEI, fazer tudo, tudo que tem que fazer. É, o que, que você vê com relação a isso? Você acha que tipo, dá para a pessoa começar do jeito, de qualquer jeito mesmo? Ou o ideal é você fazer o MEI, você estudar o mercado, você é, fazer um, um planejamento financeiro para você, daí você entrar no mercado? Qual que é a tua opinião? Cara, o ideal que a gente aprende é, na, na, na prática aí, né? né com, com, vendo as, as outras pessoas tentando empreender, é você fazer um plano de negócios. É, tem, você tem que desenhar todo o processo, tem que desenhar quanto vai custar, quanto que vai, por quanto que você vai vender, tem que projetar lá quando que vai retornar o teu dinheiro. Então, eu, o ideal é isso. Só que isso, a, essa ferramenta é uma ferramenta, às vezes, um pouco complexa, principalmente para quem não entende. De, de, de número, então daí a gente vê, daí acaba acontecendo isso que o Edivaldo acabou de falar, a pessoa começa, monta lá um carrinho de coxinha, monta lá uma, uma fabriqueta limpadinha, sem ter nenhum documento, sem ter um nada assim, ó. então e o governo hoje, ele tem uma malinha bem bacana que é o MEI você paga 53 se não me falha a memória, reais de, de imposto, que é muito barato, muito pequeno, e você pode faturar até 6.700 se não me falha a memória, é... Com, com, com essa atividade, pode ter até ter um funcionário. Então, eu aconselho para todo mundo que quer começar, se cadastre no MEI, vai lá, entra, e hoje em dia está tudo online, você não precisa ter contador, não precisa ter, aconselho, ter um contador, tá? É, mas se você quiser ir se aventurar, você faz tudo Sim. online. É, então, abre o um MEI, porque você se legaliza, para você não correr o risco de alguém botar o olho gordo no teu negócio, e te denunciar, e você levar a multa. E sem contar que isso, você fazendo dessa maneira, é, você tá se profissionalizando e fazendo a coisa da maneira certa, né? Não, não, não, não virando aí uma pessoa que não tem, que não tem, não, se precisar emitir uma nota, você não tem o que fazer, vai ter que pedir no vizinho ali. Então, uhum. o legal seria isso, começar do zero. Mas a gente sabe que existem inúmeros casos de pessoas que começam assim, montam um botequinho na garagem de casa lá, e vai na informalidade até a hora que chega uma fiscalização. Ou, às vezes, nem chega a fiscalização, o cara toca a vida inteira assim. Então, mas não é o certo, né? Então, o legal mesmo é você se cadastrar e vai para o MEI, cara. Faz uma, uma MEI, se não conseguir, se o teu faturamento é maior que, que o MEI suporta. Abre uma, uma, uma, uma empresa no Simples, o Simples também é, uma, é muito bacana o, o, o que o governo gerou para... Na, para as categorias de, de faturamento da empresa. Então abre, deixa formalizadinho, paga as continhas, certo? Lá. É, e, porque você não fica com o rabo preso, né? É essa que é a palavra uhum. que eu posso falar. Não fica com o rabo preso. <risos> não sei se eu respondi, mas... Respondeu, Faz respondeu atender. sim. <risos> deixa eu deixa ver se tem mais alguma aqui. Ó, a... A cheia, ela falou assim: essa receita do Dudu salvaria muita empresa, muita empresa mesmo. Essa aqui você está pagando para ela falar para você, né, Dudu? Eu conheço algumas Sheilas, eu não vi o nome dela ali, não consigo ver a carinha dela. É shei, mas... é shei, é mas eu não sei se é mulher ou se é homem, porque eu também não enxergo ah, de longe. Eu não vi aqui, desculpe, shei, não vi você passar ali na. Não nas mensagens. Mas, mas é isso, se você quer fazer um troço certinho, come, se você quer começar uma empresa, começa certinho, redondinha, é, e vai se capacitar, você não é um bicho de sete cabeças, por mais que a pessoa não conheça, é, hoje em dia a gente tem, uma ferra, tem um lugar bem bacana que eu sou fã, que é o Sebrae, o Sebrae pega na tua mão, tem um monte de curso baratinho, baratinho, que você pode fazer para você começar a mapear o teu, ele faz até o plano de negócio para você. É... Vai lá, entra no Sebrae, e o Sebrae faz um, um, um estudo bacana e, e te dá um norte para você seguir e te acompanha além disso. Então, o, é uma ferramenta que todo mundo deveria conhecer. Assim, e o Sebrae uhum. tem um monte de suporte, tem um monte de conteúdo para ajudar. Quem quer começar o seu negócio não tem conhecimento. Assim, então, às vezes, para você não se aventurar no mar desconhecido, sim, vai lá no Sebrae que eles te dão a mão para você começar certinho. Então, é, e o começar certinho não foge disso. Fazer um planinho de negócio, saber por quanto você vai, quanto vai custar a tua produção, por quanto você tem que vender, quanto você tem que vender para bancar o teu ponto de equilíbrio, é, e uhum. tudo isso mapeado dentro dos dados que você abastece no sistema. É e, e, e essas informações, né, do nem todo mundo sabe até porque para você conhecer essas informações você tem que entender um pouco de administração e um pouco de finanças, né? Porque é, são informações que estão dentro dessa área. Então, se você tem tem pode empresa falar. tem empresa que pode pagar lá um, um funcionário de administração um funcionário de RH um funcionário de, de, de, de para cuidar do estoque mas a grande maioria é o dono e mais um né uhum. então tem que tem que fazer tudo é, tem que controlar o estoque tem que saber fazer o custo tem que controlar a produção tem que controlar o administrativo tem que ir no banco pagar as contas tem que Perdão, tem que entrar no banco agora, minha sistema para pagar as contas. Eu sou do tempo que tinha aqui na fila lá. É, então, então quando, quando acontece isso, é triste, mas o cara se preocupa em produzir e esquece de controlar os números, né? Então, é triste, mas é a nossa realidade. É, uhum. Mas eu aconselho que todo mundo deveria ter um, destinar um tempinho, ou a primeira hora do dia, ou a última hora do dia, para abastecer o que aconteceu no. Durante o, o, o período o período anterior Ou o, o dia atual é, uhum. Deveria fazer uma forcinha Pena que as pessoas não estão preocupadas com isso Elas se preocupam só quando a conta fica no vermelho Daí é a hora que elas chamam O pessoal de consultoria O pessoal para salvar as empresas Tem vezes que dá para salvar Dependendo do, do montante de endividamento né? Tem vezes que infelizmente a gente vê o cara fechando as portas uhum. Que Porque pena, é né? É, é bem complicado ah, Você empreender no Brasil é, é, é um desafio, mas é um desafio que é muito possível. Ontem, eu, eu, eu até comentei na live de ontem, mas eu vou comentar na live de hoje também, porque eu achei muito interessante. Eu vi no Facebook um, um, um depoimento de um empresário que ele falou bem assim: a minha empresa está fechada, não posso abrir. O que, que eu fiz? Investi dois mil reais num carrinho de espetinhos, e tô vendendo 200 reais por dia, todo dia. É isso no aí, mínimo, cara, eu tô no, Bênus, no mínimo 200 reais por dia. E, e aí, o que que acontece? Só que o cara falou, ele falou assim, na, nesse depoimento que ele fez, ele falou assim, olha, eu não fui lá e não comprei um carrinho caindo aos pedaços. Eu fui lá e fiz um bom negócio, comprei um negócio que tá apresentável. É, aprendi a fazer as receitas das quais eu tô vendendo e tô vendendo. Tá, e tá vendendo, gente. 200 reais por dia, no mínimo, é o que ele está recebendo. E, então, e foi é isso que você falou. Tem que se reinventar. Tem que se reinventar. E o momento, é, o momento é agora. Eu falo para eu tenho um grupo de pessoas que eu que a gente conversa sobre sobre as oportunidades aí, que são os amigos que a gente se encontra, né? E o, eu falo, o momento de, de descobrir coisa nova é agora. Até o advento assim, da, da, da, do computador, do celular, é. Não tinha, estava muito saturado a, a, a, o que fazer. A gente era muito, a gente era muito travado nos modelos de trabalho antigo, né? Com o advento uhum. do computador e do celular, é, abriu um leque de opção para a gente se reinventar. Se você falasse para o meu pai, se meu pai não é mais vivo, mas se você falasse para o meu pai que a maior empresa de, de táxi do mundo não tem nenhum carro, uhum. não tem nenhum, não, não tem nenhum funcionário contratado de, de, de, de motorista. Não, isso não entra, isso não, não, não entra na cabeça deles. Como é que uma empresa de transporte não tem nenhum carro? Se você falar para ele que é a maior empresa de, de, de hotel do mundo não tem nenhum hotel. Não tem nenhum não é hotel. Poder, não. Isso não, não entra na cabeça dele. Então, o momento da gente descobrir coisa é agora. Então, tem que parar, pensar e tentar achar um, um, uma carta na manga. Vai atrás de. Se você tem uma ideia boa e não tem capital, vai atrás de investidor. É, mostra para para alguém que possa te ajudar a desenvolver a ideia. E o momento é esse, porque tem muita coisa a ser descoberta. É, e o modelo de trabalho antigo, que nós estávamos acostumados, acordar de manhã, sair de casa, ir para o escritório, ou ir para a produção, ou ir para a fábrica, ou ir para o seu trabalho, chegava no fim do dia, voltava. Isso está com a chance de mudar agora com o home office. De, todo dia eu vejo reportagens de empresas, se não me fala o Banco do Brasil, fiquei sabendo hoje que o Banco do Brasil tem dois prédios, vai devolver um, não vai pagar aluguel de um prédio, porque... Vai adequar as pessoas em casa. Então, tem, a gente tem que se reinventar, tem que, tem que estar antenado. Que nem o moço do carrinho ali, ó. talvez ele deve ter perdido o emprego, foi fazer churrasquinho. Então, tem que ter o plano B, tem que pôr para frente pra, a, as coisas para andar. Então, não, é esse, esse, esse moço, a empresa era dele. Só que ele teve que fechar por causa da pandemia, daí teve que fechar. E ele não podia ficar tanto tempo assim fechado. Tanto que no depoimento do du, que ele escreveu, ele falou bem assim, tive muitas críticas, inclusive pessoas da minha família, dizendo assim, nossa, é. mas você é empresário, você vai vender espetinho? Ele, claro que eu vou. Josi, pra puxar a gente pra baixo, é cheio. Tem, uh -huh. se passar uma ideia pra alguém, pessoa negativa é o que mais tem. que vai falar, ih, não vai dar certo, ih, você não tem experiência, ih, você não tem isso, Ih, você não tem aquilo, a isso é o que mais tem para te uhum. empurrar, Josi, É bem, div... é uma ou duas pessoas. Só que você tem que acreditar no teu sonho, no teu poder de, de, de, de transformação, né? Se o cara já tem empresa, ele já não é tão leigo, né? Então ele já deve saber vender, se uma loja, se o que é, deve saber vender, deve saber, deve ter algum um controle. Ele veio com a ideia do espetinho, então ele já não é tão leigo, então ele começou certo. E tem que focar no objetivo e ir para cima. Não tem, não tem outra outra Sim. outra solução. Dudu uhum. a Tamires, ela, ela falou só para só te interromper um pouquinho porque ela deu uma sugestão bem legal aqui que eu quero passar para as pessoas porque depois quando eu jogo essa live o, o bate-papo não aparece. Ela falou que sugere ler um livro chamado Estratégia do Oceano Azul, tá? Ah. É uma uma uma sugestão de livro Estratégia do Oceano Azul. E o Edivaldo ele fez mais uma pergunta aqui para você. É, ele está perguntando qual que é a tua opinião sobre a possível tributação é, de dividendos na reforma política, de reduzir, a, é, de reduzir a carga tributária antes do lucro líquido e repassar para a, o acionista. Então, Edvaldo, isso é uma coisa que eu não sei, eu não, não entendo direito disso. É, mas reduzir a carga tributária. Falando de governo, eu acredito, ainda mais com, com esse período de pandemia aí, eu acho que é, vai ser um pouco impossível. É, eu acredito que eles vão aumentar a carga tributária. É, passar pro acionista, cara, é, eu não, eu, eu, é uma área que eu não entendo, Divaldo, eu vou ter que pesquisar, me passa o telefone aí que eu falo com você depois. <risos> me perdoe. <risos> Dudu, deixa eu te perguntar, porque eu acredito que daqui a pouco vai começar a apitar aqui, que daí vai acabar a nossa live. Você já pensou em fazer consultoria é, coletiva? Consultoria online Constru... coletiva? Então, Josiane, você viu que eu me bati aqui para entrar na live com um celular aqui, que é só apertar o vermelhinho ali, né? Imagine uhum. eu fazendo para várias pessoas pode ser que isso aconteça mas eu tenho que eu, nós vamos ter que treinar aqui o, <risos> eu aparecer na, na, na tela aqui então mas pode ser posso isso é, é. Tipo, quando o meu modelo hoje é presencial né mas uhum. e uma ferramenta que, me, que funciona muito para mim é o WhatsApp assim a gente, a gente trabalha bastante também com o WhatsApp mas uhum. podemos tô, tô aberto se, se surgir oportunidade é só aprender, só aprender onde que eu, onde que eu aperto que daí... Uhum. Eu, eu, eu é, é, por, é porque é porque eu estava pensando assim, ó, Dudu, o é, que, que acontece hoje? A, a grande maioria dos, dos empreendedores que são pequenos. Eu estou falando dos pequenos empreendedores, tá? Porque é, eles normalmente eles não eles não têm um caixa para consultoria, né? para para contratar um consultor. Só que quando, quando aparece, por exemplo, uma pessoa que nem você, que tem tanto conhecimento na, na área de finanças e na área administrativa, que pode ajudar essas pessoas, de repente você poderia fazer é, consultoria online, mas é como se fosse reuniões é, de webinário, que é, é, não é pelo celular, tá? é pelo computador, você consegue colocar lá umas 200 duzentas não, mas digamos lá umas 100 pessoas, para elas tirarem dúvidas com você ali na hora, sabe? E é óbvio cobrar por isso, né? Porque você está trabalhando. Só que a diferença, a diferença é a seguinte, por exemplo, quando você vai pagar, digamos lá que uma consultoria seja, sei lá, cinco, seis mil reais. Um pacote de consultoria. E aí você abre um, um um tipo de, de serviço online, e aí você cobra um valor, um valor bem, bem menor do que isso, entende? Porque aí você consegue, você consegue ajudar os empreendedores e eles conseguem pagar pelo teu serviço. Porque é digno, então, a gente lá, tem gente. que pagar pelos serviços. Então vamos lá. Se você quiser fazer uma experiência, assim, para a gente fazer um teste com meia dúzia, é, podemos fazer o teste e faço sem sem custo nenhum. É, então sem assim direto eu acho que eu ia me assustar um pouco, <risos> mas então se tiver vamos fazer. Mas é, é. Selça, se você quiser fazer um teste, se você tiver mais seis pessoas para a gente começar um projeto assim, é, podemos podemos podemos achar uma hora no dia para a gente, gente se dedicar gente a gente se dedicar isso e ajudar os, uhum. as pessoas a entenderem seus números. Porque é isso que eu vim, pra... é o que eu, é... eu sou uma pessoa que eu, eu me considero assim, tipo, um felizado, porque eu trabalho com o que eu gosto, eu faço o que eu gosto. As empresas, a empresa que eu trabalho deixa eu nadar de braçada lá do jeito que eu gosto. Então, meu trabalho de verdade é diver... eu trabalho de com diversão. Quando eu pego consultoria paralela assim, é a mesma coisa, eu faço com o maior prazer que tipo é como se fosse uma obrigação minha tendo que estar que passar aquilo para as pessoas. Uhum. Se você conseguir um, um pessoal que esteja precisando de ajuda aí, a gente pode fazer um, estudar um, um, um jeitinho de, de, de, deixar, de, de agradar, de, de ajudar a todos, né? Então... Sim lembra que você está falando com o Neandertown aqui né, na parte de tecnologia Dudu, Dudu é. <risos> temos, temos 24 segundos e vai acabar a live ah, eu, vou pena, eu, vou fazer, eu vou fazer assim ó. gente, muito obrigada vocês que participaram depois eu vou gravar um videozinho marcando o Dudu para quem quiser né, tirar qualquer dúvida pode chamar ele lá no Instagram Dudu, Deus abençoe muito obrigada pela sua participação obrigado, a live foi maravilhosa